Analisada a estrutura de alguns temas Drupal e ainda percebido o funcionamento genérico do template engine, é tempo de eh, centrarmos nas características dos temas Drupal. Uma delas é o sistema de override. O que é que é um override no Drupal, ou na lógica do Drupal? O override é a possibilidade de eh, substituir uma template, um script, um ficheiro CSS é, é, ou qualquer outro tipo de ficheiro por, eh, por algo que eh, tem de específico ou que está diretamente relacionado com o tema que estou a trabalhar. Este sistema de overrides dos temas é extremamente útil porque eu não tenho que estar a apagar, a alterar o que existe simplesmente dou a indicação ao Drupal de que não quero trabalhar com o código default, apresento eu uma alternativa. O Drupal eh, toma nota desse, da existência desse cheiro mais específico e passa a dar prioridade em relação a um sistema default de um módulo contribuído do próprio core ou eh, mesmo do tema eh, ou subtema que esteja relacionado com o tema que estou a configurar. Este sistema de Overrides é, portanto, muito eficaz e uh, permite fazer alterações rápidas, eficazmente, sem ter que hackear uh, ou alterar código. Nós uh, podemos ver isso e temos que entender os Overrides não como específicos da formatação ou do CSS, eu vou exemplificar o override com CSS, mas uh, estes overrides são genéricos, aplicam-se a qualquer componente do theming do Drupal. Vamos considerar uh, que temos, ou imaginar que temos, uma formatação muito básica, dada pelo Drupal Core, a que os temas, uh, sejam eles do Core ou Contrib, acrescentam, modificam, alteram, ou eh, fazem mesmo reset aquilo que o Core eh, apresenta como eh, pronto para renderização. Eh, nós, eh, se quisermos ver a formatação eh, básica do Drupal Core, não temos grande possibilidade porque nós já verificámos aqui na aparência que temos sempre um front-end, um tema front-end por defeito. E também temos, um, um, obrigatoriamente, um tema selecionado na, na parte da administração. Significa que eu não posso ver uma instalação Drupal a funcionar uh, sem selecionar um tema. Uh, o que eu consigo mais próximo do Drupal Core é precisamente este tema do Core, o Stark, que uh, é totalmente despido ou quase de CSS. Tem alguns apontamentos relativamente a layouts, a margins e o resto, portanto, é o Drupal Core a funcionar em bruto. Tanto que nós vamos fazer um comparativo entre o, a renderização dada pelo Star, quando está ativo este tema, e quando está com o Yellowed, um tema com tribo normalíssimo que trabalha as cores, as fontes, os, os over, etc. Nós vamos centrar aqui em dois elementos, ou dois, três, três elementos que são estes links, aqui na área dos links dos nós, e como podem ver no yellowed, eu não só tenho o over a funcionar, como tenho cores, tenho fontes, tenho aqui uma série de aspectos trabalhados. Se eu analisar... O, uh, os elementos que estão uh, a correr, eu facilmente concluo que tem uh, código específico para uh, que o comportamento e a renderização seja esta uh, E o fecheiro que o dita é um fecheiro específico do Yellow. Se eu uh, for a esta parte, eu já vou encontrar outros fecheiros, em que não foi feito um, override nestes aspectos, portanto, aproveita-se o que o core já oferece e uh, tenho aqui o system.menus.css a funcionar uh, para uh, tudo o que são roles, uh, portanto, listas não ordenadas e. Uh, e depois que vai intercalando também com outros aspectos que são ditados pelo, pelo tema específico, pela formatação específica do tema. Quer dizer que aqui há elementos em que eu faço o override, outros em que deixo o core a funcionar, eh, se isso não afeta a renderização que pretendo. Se eu saltar para o Stark, tem um aspecto totalmente diferente, eh, tenho um... um basicamente um HTML puro, os três links que tínhamos no yellow estão aqui uh, em bruto, uh, tanto na cor, uh, o facto de estarem sublinhados, isto é mesmo, digamos, a renderização básica, e se fizerem inspecionar o elemento, eu vou verificar que o mesmo elemento, reparem, não tem uh, nenhum uh, código, nenhuma formatação específica, e aqui existe é relativa ao core. O mesmo nas listas. Não tenho aqui o, o, o start, que neste momento não está a fazer, nem a propor qualquer tipo de renderização especial. A isto chamamos nós o override. É a possibilidade de eu, com o meu tema, criar código, seja ele para a formatação, para um script, para um template o que quer que seja em que eu faço o override à função básica ou elemento básico que me é fornecido pelo sistema Drupal sem que tenha que ir ao ficheiro específico do core a alterar para ter esse efeito que pretendo o que simplesmente faço é replicar esse esse ficheiro no, no meu tema e o Drupal entende isso como uma versão mais específica e dá prioridade a essa versão. É basicamente este o funcionamento do sistema de Overrides. Ele permite atalhar imenso os elementos e o trabalho que tínhamos, seja ele ao nível de CSS, de JavaScript ou o que quer que seja já entenderam que é global e é um sistema que devemos ter sempre presente porque ele é basilar no tratamento dos temas do Drupal.